Durante o período eleitoral, aquele período que é definido lá no calendário eleitoral, os prazos processuais são peremptórios, ou seja, definitivos e contínuos, não se suspendem nos feriados, sábados e domingos. Portanto, são contados em dias corridos. É importante você estar atento a essa informação para que você não perca prazos na justiça eleitoral. Um abraço!